Você caiu aqui do meu lado? Não, eu tô caindo aí Ai, tem um carro aqui, velho. Tem um carro, velho. Tem um carro, tem um carro, tem um carro. Pega o seu o pé. Meu eu Deus, Deus não, é. É tu. não Não, fui não fui eu. É. Mas não é, foi, é tu. O cara, pelo cara tá amor do meu Deus. lado. Pegou o carro. É uma caminetinha. Ah! Pega, pego! Matei! Eu atirei no barril explosivo pra matar ele, é moleque? Seu <risos> é, escroto Ai meu deus Eu consegui entrar, eu vou, eu, vou te, eu vou te salvar Ah, me salvou? Sim Eu achava que era você, seu escroto Sim, olha o mapa Puta susto, velho Morri também, velho O cara entrou, deu uma dosada em mim, velho Falei, caralho Chupa, tinha um carro Achou? Achei. Caralho. Achei uma mochila grande. Sério? Achei <risos> uma mochila. Eu não entendo os carros desse Você jogo. Você falou que luteou tudo, não luteou porra nenhuma. <risos> Ó, não, nessa partida a gente tem que correr pro um airdrop, hein, velho. Uhum. Depois tem uma arma pra te dar né? Ok, vamos pra onde? Estamos safe, não A gente tem que ir pra aquela cidadezinha ali que tá pra W. Boa. Boa, comecei bem também. Então. Ai, caralho. Nossa. <risos> caralho. Já tô com 73 mil <risos> do carro. Deixa eu voar aqui rapidão. Nossa senhora. Foi uma força pra cagar. Ei, Ai bati! Tá, meu carro tá com 12 de vida já. Nossa, mentira, cara. mentira. Tá, tá com 40. Tá, agora tá. Tá, tá, tá pegando fogo. Acabei <risos> <risos> de pegar o carro. Da carona. Bora. Pega isso aqui. Caralho, ah. não me assusta. Ei, ei. Thank you, sir. Sai de perto disso aí que vai explodir. Sim, velho, eu me assustei, velho. tô dando tiro. Tô dando tá. tiro à toa, tá. mano. Tô muito retardado. <risos> Stop shit. Atira, pra igual atira, praga, atira. Ah, você tá é mostrando onde a gente tá, velho, caralho. O ah. quê? Abaixa. Tá vai me deixa nossa fez isso place i got a new car oh yeah what you got what you got i got one car for oh mais um <laughs> one car for yeah here there you go yes sir thank you, you no the... no N give me there there não para de te vá caralho into the left into the right into the le left into the left left Right there, right there, right there. Fala, Tedio! Vai ah, é pra lá, velho! Ah, vai é pra lá! <risos> What happened if I click this button? Nossa, mano, a gente nem tá chamando atenção nessa partinha. Nossa, é, tem é tanta rio. coisa aqui, velho. Tem que destruir tudo, calma. Ah, eu vou deixar um capacete a mais. Opa, né? It's <risos> a better Nossa. Demônio, Que horror! Que horror! <risos> que horror. <risos> É tipo, só aquele cara meio bugado, tá ligado? Frequinho, hoje cheguei aqui puta não mando aqui Para de falar assim não. <risos> Toda hora só ter que falar assim agora Ô oh, meu, o que que é isso caralho? <risos> caralho O cara mistura, ai meu deus, vai tomar no cu Opa, eu achei um just curto começo... <risos> Ela começa a falar inglês. Opa, eu acho. Eu tenho um medkit para você. Nossa, eu já tenho um 5 já. Eu tenho um medkit para você. Olha, o, o, look, <laughs> Aquela interrupção, né? Vai tomar. <coughs> Peraí. aí. <laughs> Co What happened if I eu this? Você tá Deus! Capacete não serve <risos> pra nada nesse jogo <risos> Eu Fiquei com dois de vida <risos> Ah, você tomou dano da explosão Sim, eu sou animal, velho. Nossa, que bosta, mano. Eu dei um headshot, mano. Você é tão lindo. Vai se Um P. Tó. Tó. Um P. Ai, meu, eu vou espirrar. Nossa. Eu vou espirrar. Você tem que contrair e espirrar. Não pode só espirrar, entendeu? Não dá, solta solto espirro. Sim! <risos> <laughs> and another one, and another one. Nossa, foi um pedido. <laughs> tá, vamos sair. A gente precisa achar um veículo. <laughs> We need to find ourselves a vehicle. Nossa, 5 FPS Agora 30, é sem cara. atirar pra finalizar, né? Pra apontar as coisas, viu, rapaz? Não pode... Não, Não pode, pode ir, ficar... Não pode ficar atirando, Não para, velho Que horror <risos> Que feio O <risos> que o cara fala, mano? Os bagulho tão aleatórios I'll be back. Nossa, isso ficou bom. <risos> Esse ficou... <risos> Até o cara que <risos> faz fica surpreendido, tá ligado? Nossa, eu que fiz isso. <risos> ficou tudo da hora. <risos> oh, aí, yeah. aí. Opa! Ah, Achei um carro! Achei um carro! Achei um carro! Achei um carro! Achei um carro! Achei um carro! Achou... Ah, não precisa repetir, mano. Caralho. O que que você achou? carro? O carro... <risos> <risos> <risos> oh, <God>. <risos> Nossa senhora. <risos> que... Caralho, como é que eu só perdeu 3 oh, de vida oh, nesse jogo oh, oh, oh, oh, oh I got new shoes Shush, que que é isso? Shush Shush Shush Shush, shush. <risos> shush. <risos> Que que era, é isso? Era pra ser um novo Nike Air, né? Tá tudo bem É shoe? Hey, man, look at my shoes Shush Mano Shush <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Shush Shush <risos> Por que eu tô pegando bala de MDC aí? Eu tô com... 303, Nossa... <risos> ah, fica aí. Oh, porra, você já quebrou, já. Dá pra deixar eu entrar no carro? Cara... Aí. Como é que isso aqui Nossa. é mais leve que isso? <risos> você tá quebrando o carro, velho. Jesus... <risos> <risos> Nossa... Eu tô entrando no carro. <risos> ah, não. Não. Você não fez isso. <risos> não. <risos> Você não fez isso, mano. Você fez. fez. Nossa, eu quero muito dar um tiro na sua cabeça agora. Pera, deixa eu tentar. Nossa, velho, o cara fudeu o carro. Nossa. Tchau. Puta que pariu. Nossa, a gente volta safe. Vai tomar no seu cuzinho.